Oi, tudo bem? Meu nome é Jaqueline e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para poder falar com você como que foi o uso desse produto pelo meu marido, deixar o meu depoimento como esposa, quais as diferenças que ele fez na nossa vida sexual. E talvez você esteja com dúvidas se esse produto realmente funciona, como que ele deve ser usado. Então, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou deixar informações muito valiosas que vão, com certeza, te ajudar a decidir se você realmente vai comprar esse produto ou não. E, antes de tudo, eu gostaria de pedir desculpas por eu não estar aparecendo, mas por ser um produto relacionado à vida sexual, eu tenho vergonha de, de aparecer, eu não tenho costume de gravar vídeos, eu tenho vergonha de aparecer, e esse produto está sendo muito procurado, então eu tenho até medo de algum conhecido pesquisar por esse produto Mutuba, e encontrar o meu vídeo e me ver e gerar uma situação constrangedora, tá joia? E também, antes de começar, eu gostaria de fazer um aviso, porque, como eu disse, esse produto está sendo muito procurado, então, toma cuidado se você resolver comprar ele, porque tem gente que está pirateando, infelizmente, é, pelo perdão da palavra, mas tem gente sem vergonha que está pirateando esse produto, então, se você resolver comprar, compra o produto original, no site oficial, que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Você pode até entrar no site também, ver como que ver, ver o que, que o fabricante fala sobre o produto, mas é isso. O meu marido, ele estava tendo muita dificuldade em manter a ereção, e quando ele tinha ereção, ele não conseguia ter orgasmos, ou então, ele estava sofrendo com ejaculação precoce. São vários, vários problemas, né? Problema pessoal... É, problema no trabalho, que acaba estressando a pessoa Então meu marido estava sofrendo muito com isso, a nossa vida sexual estava muito ruim Inclusive ele já estava até entrando em depressão, com autoestima baixa Ele já estava até com medo de, de eu querer me divorciar, porque eu cheguei a reclamar algumas vezes E aí um amigo indicou para ele esse produto, um amigo que já estava tomando Ele resolveu comprar o Mutuba ele fez a, a verdadeira diferença na nossa vida sexual, porque ele cumpre exatamente o que o fabricante promete. Quais que são os benefícios dele? Ele promove uma dilatação do, do pênis por causa do fluxo sanguíneo. Então, o homem tem ereção mais forte, mais duradoura, e com isso o pênis cresce, pode crescer até 3 cm por mês. Ele aumenta também o apetite sexual do homem, então, o homem começa a ter orgasmos mais fortes, mas, ao mesmo tempo, ele retarda a ejaculação. Então, se o homem está sofrendo de ejaculação precoce, esse produto também ajuda. Ele faz muita diferença. Foi o divisor de águas do nosso relacionamento. Para começar a ter os efeitos, é a partir de uma semana. E tem que tomar direitinho, porque, gente, é, esse produto é um tratamento natural. Ele é um produto 100% natural. Então, tem que fazer o tratamento, são duas cápsulas por dia. O indicado é tomar uma antes do almoço e uma antes do jantar, 30 minutos antes do, da refeição. E, é, seguindo o tratamento correto, não tem erro. Em uma semana já começa a ter os efeitos. Com meu marido, foi até em menos tempo, cerca de quatro dias, ele já começou a ter mais apetite sexual. Mas os efeitos 100% mesmo foram a partir de uma semana. E o mais importante também que eu acho é que ele não possui efeito colateral e não tem contraindicação, por ser um produto natural, né? E, é como eu falei, eu vou deixar o link aí embaixo para você. Você pode dar uma olhadinha. Tem até um vídeo aqui que explica como que ele funciona. E as formas de comprar não tem perigo. O site ele é seguro, o, o fabricante dá até a, a garantia, você compra se, em 30 dias, se você não gostar ou se você achar que não tem resultado, é só enviar um e-mail para esse e-mail aqui, ó, suporte Mutuba, que você pega o seu dinheiro de volta, não tem problema. E a compra é garantida, o site tem até os selos de segurança, você pode fazer o rastreamento do seu pedido, não tem perigo. Tem o número também do WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato direto com esse número do fabricante. O que eu recomendo para você é comprar um desses kits aqui. Tem o kit leve 3, pague 2. Como vem 60 cápsulas no potinho, ele te garante 3 meses de tratamento e você ganha 66, 63% de desconto. Já esse outro kit aqui, pague 3 e leve 5, você ganha dois potinhos, né? tem 71% de desconto e 5 meses de tratamento. Agora, se você comprar um potinho só, o desconto é menor e você ainda paga o frete, tá vendo? Se você pegar os outros dois kits, o frete é grátis e você ainda tem a garantia de mais tempo de tratamento. Então, compensa demais pegar um desses dois kits. Se você achar que o de cinco meses tá é né, muita coisa, você pode comprar e dividir com algum amigo ou algum familiar que também tem interesse, não tem problema. Então, é isso. É... Eu só queria deixar mesmo meu depoimento, espero que eu possa ter te ajudado, ter tirado algumas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, curte aí para mim, por favor, para poder alcançar mais pessoas que estejam com as mesmas dúvidas. E se você ainda ficou com dúvida de alguma coisa, pode deixar aí no comentário, que já já eu te respondo, ou então eu posso até gravar um novo vídeo, tá joia? Obrigada, um abraço!